Oi, aqui é o Daniel. Eu estou gravando esse vídeo como um vídeo complementar ao último vídeo que eu gravei falando sobre dores. Muitas pessoas elogiaram, comentaram e algumas vieram em inbox falar comigo sobre a técnica, falar comigo sobre alguns momentos difíceis que estão passando. E eu senti a necessidade de gravar esse vídeo complementar falando um pouco mais sobre luto, sobre as perdas, sobre alguns tipos de dores que têm a ver com morte, né, que são dores mais dolorosas. É um tema um pouco mais pesado, mas ainda assim acredito que vai valer muito a pena você assistir esse vídeo até o final. Então, a morte é uma despedida forçada, né? Uma despedida que a gente não quer ter, seja com os nossos pais, nosso cônjuge ou algum outro parente querido, algum amigo. É uma despedida que ninguém quer ter na vida. E como eu já falei nos outros vídeos, né? Quase ninguém nos prepara para isso, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende na faculdade, e muitas pessoas até preferem evitar falar sobre o assunto, porque são assuntos que ninguém gosta de imaginar. E o processo de luto, de uma forma friamente falando, ele é composto por é, cinco etapas, tá bom? A primeira etapa é a etapa é, da negação. Então, uh, as pessoas elas vão negar esse acontecimento porque ninguém quer, de fato, acreditar que aquilo é real. Como é que, como é que isso pode ter se tornado realidade? Né? Como assim? Eu, eu, eu, eu não quero que essa pessoa morra. E após a, negação, é, após a negação, a gente tem a raiva. Então, muitas pessoas ficam com raiva de Deus, né? para quem acredita em Deus, é, muitas pessoas ficam com raiva de algum envolvido, se por um acaso essa pessoa que morreu, ela estava num acidente, uma batida de carro, uma batida de moto, enfim, é, raiva do médico, se é, foi dentro de um hospital, então a gente, tem a, a gente acaba direcionando a nossa raiva é, para outras pessoas. E após a raiva, vem a negociação. Muitas pessoas acabam negociando, não, por favor, leva a minha vida em troca da vida dessa pessoa que eu amo. E é um processo muito comum. Então, a terceira etapa é a negociação. A quarta etapa é a depressão, onde muitas pessoas sentem um vazio muito grande, a dor da, da perda. Algumas pessoas sentem é, sintomas é, emocionais e até mesmo físicos, né? Falta de fome, tristeza, culpa, cansaço, é, falta de viver também. Então, o quarto estágio é a depressão. É, e, por fim, o último estágio é a aceitação. Então, onde uh, as pessoas elas passam por, por um momento de, de paz e serenidade e finalmente aceitam aquilo que aconteceu. É, bom, o processo de luto ele nem sempre é fácil. Ele normalmente pode durar de três meses a mais tempo, a um ano, né? ou até mais, dependendo da conexão emocional que você tinha com essa pessoa. E falando dessas fases, parece assim muito simples e seco, né? muito frio, porque... Entender isso não necessariamente vai fazer com que você realmente passe por esse momento com mais facilidade. E por que eu estou falando isso? Porque eu também já experimentei isso, né? eu vivi isso na minha vida. Então ainda muito muito, muito jovem, criança ainda, eu tive três perdas é, significativas na minha vida. Então eu perdi a minha avó, meu pai e o meu tio. E isso tudo com uma idade entre a, a entre 11 e 13 anos, então um ano, uma morte por ano. Né? Minha avó, depois meu pai e meu tio. E no caso do meu pai foi uma morte bem marcante pra mim, porque é, aconteceu no final de semana do, do Dia dos Pais. Então, eu lembro que eu já tinha comprado presente com meu irmão, com minha mãe, a gente já tinha comprado presente e meu pai faleceu antes mesmo de receber esse presente. Ele faleceu dentro de casa, com um infarto, enfim, e a gente não conseguiu se despedir dele. É, o meu irmão, meu irmão e eu, a gente não conseguiu se despedir. É, Aconteceu de uma seguinte forma, né? eu lembro que no dia anterior eu briguei com meu irmão, 12 anos, criança, né? a gente costumava brigar, e hoje em dia a gente não briga mais, né? a gente mal tem tempo para brigar, enfim. e é, a gente foi dormir, e de madrugada, meu pai infartou, e eu senti uma sensação estranha no meio da noite, acordei, quando eu vi meu pai estava morto, né? deitado no sofá, e eu não tive a oportunidade de me despedir talvez como você também, talvez como outras pessoas que você conheça, é não tenham tido essa oportunidade de se despedir. Lógico que na época foi algo muito triste, né? Algo, enfim, uma, uma sensação é, realmente muito dolorosa. Então eu entendo perfeitamente é, quando alguém fala para mim que está muito triste quando um parente próximo, um querido morreu. Né? Realmente uma dor que eu não desejo para ninguém. Mas faz parte da vida, né? A gente, a gente, de fato, a gente nega isso mas faz parte da vida, é algo, algo pelo qual todos vão passar. E, é, com o decorrer dos anos, estudando psicologia, estudando hipnose, eu aprendi uma série de técnicas que vão te ajudar, ou que vão ajudar as pessoas que você conhece a superar esse momento com mais facilidade. Né? Então, algumas técnicas estão ligadas diretamente à hipnose e à visualização criativa, né? auto-hipnose e visualização criativa. Então, como você pode fazer para fazer com que esse momento se torne menos doloroso? É, eu não vou entrar na questão de crenças, se você acredita em alguma crença, uma religião específica, mas essa técnica realmente funciona, tá? Então como funciona? Nós temos uh, o nosso físico, né? Composto pela a camisa, enfim, é o meu, meu cabelo, meu rosto e tal. E cada um de nós nós temos a, a nossa parte virtual. Então o que, que faz parte do, do nosso virtual? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo isso está dentro de nós, né? Virtualmente falando, a gente não consegue pegar mas existe dentro de nós e as memórias dessa pessoa muito querida para você ela está dentro da sua mente, então como você pode fazer para que esse processo se torne é, um processo mais, não, não vou dizer menos doloroso, mas que você passe por esse processo é, com, com, de uma forma mais leve, eu não consegui encontrar uma outra palavra melhor para isso, mas de uma forma mais leve, então é, vou passar alguns passos para você é, você vai simplesmente fechar os seus olhos, imaginar essa pessoa querida para você, é, imaginar, se imagine, você tem dentro da sua mente, dentro da sua memória, o, o comportamento padrão dessa pessoa, as palavras que essa pessoa mais falava, a forma que essa pessoa agia, a forma que essa pessoa se vestia, é, os comportamentos exatamente o que fazia ela feliz, o que fazia ela triste, tudo isso está na sua memória, um padrão comportamental dessa outra pessoa. Então você vai fechar os seus olhos, e vai se imaginar conversando com essa pessoa como se de fato essa pessoa estivesse ali conectada com você naquele momento e você vai contar sobre os seus dias, sobre as suas semanas sobre os seus sonhos, seus projetos, se você não teve oportunidade de se despedir dessa pessoa ainda você pode aproveitar essa oportunidade, se despedir e agradecer todo o bem que aquela pessoa fez para você né? Tudo, todo o amor que aquela pessoa doou para você e ao fazer isso você pode ficar de olhos fechados quanto tempo você quiser e depois simplesmente abrir os olhos agradecendo realmente por, pela oportunidade de é, compartilhar esses sentimentos com essa pessoa novamente, ok? Então uma técnica bem simples, né? você vai usar é, três passos basicamente, fechar os olhos, pensar em como essa pessoa, em todos os jeitos que essa pessoa é, tinha, todo o padrão comportamental dela e contar tudo para ela, tudo, falar tudo para ela o que precisa ser falado e no final agradecer. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser até você chegar na fase de aceitação, até você chegar na última fase, que é a fase da paz e da serenidade, ok? Então, é uma técnica muito poderosa, muito efetiva, é, virtualmente falando. Na nossa mente, algumas coisas não possuem lógica, então, é, eu vou até gravar um vídeo mais pra frente, falando de um cliente que eu tenho, que eu ajudei, tô ajudando ele a superar a fobia de altura dele, usando conceitos do mortal Kombat. né? Então, meio louco, né mas é, na nossa mente algumas coisas não possuem lógica. Né? Virtualmente falando, algumas coisas dão certo e outras não. Então, usa isso, usa essa técnica, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E eu sinceramente recomendo que você procure um profissional, um profissional que possa te ajudar, um psicólogo, um hipnólogo, um terapeuta, alguém que possa te ajudar a superar esse momento difícil. Caso você esteja vivenciando isso nesse momento, ou caso você passe por, é, por esse momento em algum, algum ponto exato da sua vida. Porque a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, por isso, a dica que eu te dou agora, no final desse vídeo, é para que você valorize todas as pessoas ao seu redor, enquanto elas estão próximas de você. Então fale eu te amo para o seu filho, Falei, eu te amo para sua mãe, para o seu pai, para os seus tios, para seus avós, para as pessoas que são especiais para você. Porque eu tenho certeza absoluta que, caso algum imprevisto aconteça, você vai estar muito feliz e muito bem por ter expressado os seus sentimentos durante toda a sua vida. Tá certo? Então, o tema do vídeo de hoje realmente foi um pouco pesado, né? um pouco diferente do que costuma ser, mas realmente foi necessário gravar esse vídeo, porque eu acho que esse é um assunto que a gente não pode negar, acontece, faz parte da vida. E. A gente precisa, na verdade, saber lidar melhor com isso quando isso acontecer. E é isso. Bom, se você gostou dessa mensagem, deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante. É, dá sugestões também de vídeos. Esse foi um vídeo que veio é, basicamente um insight através de, uma, de um comentário que fizeram para mim. E eu tive a, a, a ideia de gravar esse vídeo. Então é muito importante que você expresse a sua opinião, porque a sua opinião pode virar um próximo vídeo, beleza? Então clica aqui em curtir, compartilha também. E é isso. Um grande abraço.